Eu é um perfume mais exclusivo. Assim. Lorena, esse perfume aqui é um perfume que você normalmente não apresenta no, no primeiro momento quando alguém vem Sim. e pergunta, ah, eu quero um amadeirado. Uhum. Porque você vai sempre naquele Exatamente. que é mais comum, mas é um perfume muito bom. O que, que você pode falar dele? O The Blend Bourbon a gente aconselha ele para usar durante a noite. A linha The Blend, ela é composta por três perfumes. É um conjunto de especialidades. Deblende tradicional, que ele vai ser Com as notas mais puxadas para cravo Deblende Bourbon, que é o que ele tá levando Que vai ser puxado aí com notas De cravo e um pouco de pimenta também E o terceiro da linha Deblende Cardamon, que ele é um conjunto De especiarias mais puxada para canela Ele é um perfume muito esquisito Muito caro, ela tá aqui na Avenida da Professora Mave no no Número Sim. Aí vem também, gente, conhecer a Paga do Cidro Beduíne. Tá, Beleza. vocês vão gostar bastante. Obrigado. Nada. Você participou do meu My Day